Deus. Eu sou pra, sou pra enganar dizendo que tem robux grátis, mas não tem nada. negócio tem muito like, É fake, sabia que era fake. Toma Hoje que eu tô gravando. Eu fui a. Eu fui tirar o web que eu daqui e o mundo quase caiu. O motor quase caiu na minha cara. Ai! Meu Deus, meu mundo, quase caiu. Hey, seus gatos amados Hoje eu vou jogar um jogo chamado Bacon Reto tá jogando por então um que tá no meu favorito, do Roblox Meu Deus, mano. É muito jogo todo maluco, meu Deus, é um jogo banido aqui. Hein? Primeiro o favorito foi banido, segundo e tem uns dois meme meme, o um guest meme meme, meu Deus, era maluco. É, bora lá. <risos> Olha quanto negócio eu tinha aqui, ó. Tem um Hunger Funny. Meu Deus! Tem até esse jogo aqui que... eu não sei o que aconteceu que sumiu. O oh! mano! É o Mineverse, é verdade! Coincesse esse jogo aqui pelo stux 777 mano. tem um canal dele. Ok. Igual! Igual! Aham! Uh -huh. Sei! <risos> Lá, ó. N meu Deus. O Mother Mystery. Você joga aqui. Previo, controle O controle. O Random Angry Graver Vamos jogar esse aqui Porque faz tempo que eu não jogo o Classic Sonic Simulator FAZ TEMPO É desde dezembro, eu acho Herro! Eu acho que é desde dezembro que eu não jogo esse jogo Tá doido Ah, esse jogo foi criado pela criadora Ouro do, do, do Survival of the Disaster 2 Você já sabe que é boa Cadê meu fone? Eita, lá no chão Então, aqui no meio do vídeo hein? eu vou avisar pra você dar um like se inscrever no canal, ei! Meu Deus. Então, ah, é verdade, eu passo vídeo quase toda semana no canal. Então, agora se não, eu vou botar pro vídeo. Fone. Então eu vou todo esse fone, porque o outro ali não, ele não tá dando, estou tô mano. mano, esses caras usam apenas o que esses caras não sabem mexer Metal Sonic, que é o que eu gosto não ver tem uns jogos Olha ah lá, já apareceu o meu aqui Vamos jogar os meus Jogar primeiro o Speed level Dream Que tem que ser o Dream, mano que tem que ser o Dream eu nem lembro como é essa fase Eita ah, você tem... Eu vou ter que morrer agora Esperar o que tem pra acabar Eu nem lembro como é essa fase funciona Mas é minha Mesmo que a fase é minha eu Não lembro como funciona Meu Deus! Sofrer para passar apenas minha fase. Esse som tá muito alto aqui. A que tá estourada. Ah, é assim. Nossa, lá ah, já peguei, já peguei o um jeito aqui. queiva Ah, vamos lá. Ó. Classic Mabel. Vamos ver, né? Não. Você tá zoando que o cara recriou a, Ma a Mabel Zone no no nesse jogo. Não, você tá zoando. Deus, mano. Ai, que susto! Ainda tem dar o pulo duplo, mas não, mas só que não tem. Só que normal. Gosto ser calculado Só agora que é descida Essa fase 1, Essa primeira fase da meia bolsa não é, é fácil Ué, checkpoint Mano, já levei dano Ué, explode Isso é um remake aqui Vamos lá Mano, esse remake tá bem feito Com a vida Eu quase fui esmagado Ué, acaba que é boa de fogo menor a melhor que tem aqui. Trolley! Meu Deus, mano. Que injusto. Não. Eu perdi duas vidas ainda. Eu perdi duas vidas. Eu não tinha quatro vidas. Essa é a resposta Ah, não. você já tá... Esse jogo tá bugado. Era pra perder uma vida, não duas. Porque o personagem aqui não perde duas vidas quando morre. Se não, ele perde uma vida. Porque... porque perder uma vida faz sentido não perder duas. Finalmente terminei. Palmeira hum. Pink, Pá, ah, mesmo é né Deus? Ó, ó, ó. Não sabia que tinha isso não. Eu não sabia. Mas que esse personagem aqui tem um duplo. Negócio que muita gente não sabe é que esse personagem tem pulo duplo, nossa! Ninguém sabe, aham, uh -huh. tem uh. barco é pro player. Bom tem pulo duplo, Ah! que pulo duplo, uma vida. Duas vidas de uma vez Você tem que ir no ah, tá uh, Já tô no final aqui Já tô no final do mapa ah, essa, Mano, só faz tá top Spring Hard Garden Meu Deus, é muito negócio muito Original Meu Deus, meu Deus o negócio já começa já começa como? com os bichos tem que editar eu tenho que editar logo meu deus ah, aqui é aqui é, ó spring ah, é ah, de grama da yard o bicho sumiu para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato O que, que aconteceu? Uh! Ui. Momento concentração aqui! Troll! Trolei! Ah, não fui no espinho. perguntei dele, tu é quem mano? Tu, tu tá ficando doido? Mas o que importa é que eu terminei a fase. É isso que importa. Já foi tão tá boa. O último episódio da fase tava muito ruim. Tá muito difícil. <risos> Olha o Sun City. Meu Deus, eu tenho essa variação agora. Essa é a cidade da Oi Onsen. Eu, eu, eu Demorou um pouco para entender, mas, mas é, é, é Spring -Arch, a Spring Art com o fundo da Oi Onsen. Meu Deus, eu nem consigo subir. Não! Acabei perdendo os anéis. Só tô com um anel, Que é perigoso. Ah! Não, não, vai! O que aconteceu? Eu, eu preciso de anéis. Uh! Free Pro Play! Uh! A fase está tá top. Pronto, agora sim. Agora é alegria pura. É pura alegria agora. Que agora os anéis ser puxados. Esse é o top. Mas, mas, quem, mas quem precisa disso? É. Pum, pum. Pum, pum, pum. Uh. Mabel Garden Meu Deus isso tem é as fases nesse servidor não, não é essa ainda que eu descobri isso oh, essa é a minha é uma das minhas fases acho que essa é a mais recente não, é uma das mais recentes ó Eu tenho 4 minutos para passar essa fase Que seja, 4 minutos para encontrar um fã de morrer É, é rápido! É Eu tenho como fazer speedrun aqui Tá aqui ó Só agora que a música começa O negócio não atinge você É tudo calculado É só no final ter um lugar Tirar a música? <risos> Só no final, ter o suposto lugar, porque o lugar tá, tá, tá no início. É, é aqui, ó, a parte. O Sonic morre sufocado. Ou seja, eu já terminei, mano! Que é o Dream. É o Dream nada, é que você fez. Jogar Três pontos de interrogação Ah, já mostrei Na época que, que, que eu gravava que eu, que eu postei será era a fase mais difícil Minha E ainda tinha um, um, um negócio chamado Kais Sonic Mas era nada de casa era, era bem fácil Pra mim, né? Só as primeiras fases Outro line, mano. Que é depois a trilogia, hein? Sonic, Que não é Kaiso. Vá, vá, vá! Vá, Que é Dream? Vá ah, que é o Dream? É mentira! Terminei, hein? É em 58 segundos! 58 segundos! Vamos bater o recorde, agora fácil. Agora é o 2, ó. Olha que difícil Eu comecei a fazer isso Botar esse negócio quase todas as fases Minhas Não faço Que isso Ai! Agora eu vou gravar três. O 3 três É o 3 na verdade Não três, é o 3, é o 3 Olha lá, o negócio aqui, ó. troll Agora esse aqui é o mais difícil que tem Porque esse aqui é, é o troll Os outros 3 pontos de interrogação até que é fácil Mas esse não isso aqui é troll Lá aqui ó Não tem, não tem as capas Lá aqui ó Aí você vai pra... Vai pra cá? Não vai eu Vou me afogar Ufa! Ainda bem que eu marquei a jackpoint Eita! Dá um pulo! Mas é essa parece não funciona Meu Deus! Meu Deus a parte do espaço tava funcionando direitinho é aqui ó e aí aqui tem do kit gamer game você game. vai ali você é trollado você tem que sair e voltar porque é, é aqui o lugar na verdade já é certo na verdade é aqui e agora você vai com sorte e, e termina Meu povo é trollado demais essa fase essa é a fase mais troll que eu tenho vamos lá entrar em outra mushroom green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 Tcha, tcha, tcha, tcha, tcha, tcha. É mó boa, é melhor que a Zumairo. Mairo. Meu Deus! Brocais, brocais, mano. Brocais o negócio. Ah, não tem checkpoint. Ah, não. Eu não tô afim de cais hoje Porque, porque eu já Porque a gente tem muita fase boa Eu não vou me estragar tudo com essa fase É que essa fase só é um no Sonic Normal Mano, eu cheguei no final E eu tô ruim demais, ruim demais. Ai meu Deus Não Mano, esses negócios Uh. Mano! Eu desci! Galera, eu sou o do não vou jogar negócio difícil!